e aí galera do canal tudo bem com vocês no vídeo de hoje vou ajudar alguns seguidores que estão já me pediram muito como que eu faço para sacar reais como que eu faço para sacar meus ganhos para minha conta bancária Banco do Brasil Nubank qualquer conta que você quiser aí Vamos dizer que você comprou Bitcoin e você ficou, ganhou muito dinheiro, valorizou muito e agora você quer sacar para sua conta. E neste vídeo eu vou te ensinar. Fica comigo até o final. Então galerinha, muito obrigado a todos, né? É, eu quero agradecer os comentários. Se você não é inscrito no canal eu peço que se inscreva, deixa teu like aqui no vídeo. Se eu te ajudei, comenta aqui ó. Você me ajudou? Deixa um coraçãozinho aqui nos comentários que eu vou ajudar vocês agora a como sacar seus ganhos para sua conta bancária. Pessoal, chegando aqui na Binance, você vai procurar por este menu aqui, Ah, mas antes você tem que estar tá logado. E se você também não tem conta na Binance, eu te peço que você crie. Tem link aqui na descrição, tá bom? Também aqui em cima, ó. Tem um card. É, olha esse cardzinho aqui, ó. Como criar a conta na Binance. Como depositar reais na Binance. Então, pessoal, olha só. Tô logado já na minha conta. Como que a gente vai fazer? Você vem aqui, ó, em Compre Cripto. Clica. Vem aqui, ó, Saldo de Caixa. Neste menu aqui, pessoal. Você vai clicar aqui em, em vender. Clicou em vender? Aqui, pessoal. Se você tem Bitcoin, você escolhe aqui e diz quanto você quer. No caso, eu vou converter o USDT. Eu tenho USDT. Então, a moeda que você tiver, você vai escolher ela aqui, certo? Vou escolher USDT, que eu tenho USDT. Já mostra aqui, ó, eu tenho 195 dólares. E aqui, ó, como que você quer receber? Eu quero receber em reais, então eu tenho um dólares e quero receber em reais. Aí aqui pessoal, eu vou dizer quanto eu quero, eu vou aqui ó, vou dar um exemplo, eu vou fazer de 20 dólares, que dá 108 reais. Então vamos lá pessoal, mas aqui pessoal, você pode fazer o valor que você quiser, tá? Mas lembrando que tem um limite, se eu não me engano é mil reais por dia que você pode sacar. Então no caso aqui eu vou fazer de 20 dólares e clica aqui em continuar. Aqui, pessoal, ele faz duas perguntas. Você vai selecionar essa aqui, ó. Saldo de caixa 105 é, 107.89. Você escolhe essa aqui, clica aqui em continuar. E aqui, pessoal, ele vai dizer o valor do dólar, ó, tá 5.38 e vai dizer aqui quanto que você vai receber em reais. Aí você dá ali aqui, ó, confirmar. Vai processar. Estamos vendendo nossos dólares. Pronto. Já estamos com reais na nossa conta. Agora eu vou clicar aqui em ir para a carteira. Prontinho, pessoal. Olha só agora aqui, ó. Quanto que eu tenho em reais, ó? Tá aqui, ó. R$107,84. Certinho. Certinho. E agora, pessoal, como que a gente faz? Agora eu já tenho um reais, agora eu já posso sacar para minha conta bancária. Como é que a gente faz? A gente clica aqui, ó, em saque. Aqui, pessoal, nessa tela, você vai escolher aqui, ó, transferência bancária, tá? Aqui você escolhe transferência bancária, escolhe aqui a moeda, né, que é reais mesmo. Que a gente quer sacar para nossa conta bancária E aqui, pessoal é, Você vai dizer Quanto que você quer sacar Certo? Aqui ele tá me dizendo que o meu limite de saque É 1069 Tá? E eu tenho 107 Então eu vou sacar esse 107,84 Tá aqui, ó, cliquei aqui, ó Ele já veio para cá Certo? Agora, pessoal Nesse né, campeão aqui, ó Aqui é o seu telefone, tá? Aqui é o seu telefone, você coloca o DDD e o número do celular, do seu celular. Lembrando, pessoal, a conta que você vai mandar, os reais, tem que ser a mesma conta do titular aqui da Binance, tá? Não pode você é, ter uma conta aqui na Binance, no seu nome, e mandar para a conta da sua mãe, do seu pai. Não pode. A Binance não vai enviar. Então, o mesmo CPF da Binance tem que ser o mesmo CPF da conta bancária. Certo? Então vamos clicar aqui agora em continuar. Vai chegar nessa tela. Nessa tela aqui, pessoal, olha só, tem opção de saque, TED. Aqui em TED, você escolhendo TED, você vai colocar a sua agência do seu banco. Primeiro você aqui escolhe o banco que você quer mandar, no caso aqui um exemplo, Banco do Brasil. Aqui você coloca a sua agência, o número da conta e aqui você diz se é conta corrente ou conta poupança aqui mais embaixo você descendo aqui ó conta corrente né coloquei aqui você vai colocar o seu e-mail o seu CPF e vai dizer quanto você quer sacar certo aqui tem até explicando ó, o nome do destinatário deve ser o mesmo nome registrado na plataforma certinho pessoal e clica em continuar no caso pessoal aqui eu não vou fazer por transferência bancária. Eu vou fazer por Pix, que é mais rápido. E aí eu vou mostrar para vocês. Agora vamos fazer por Pix. Voltando aqui em cima nas opções, eu vou selecionar Pix. Aqui, pessoal, você pode escolher o, o modelo da sua chave. No caso da minha aqui, é, eu coloquei CPF, né? A chave do meu Pix no meu banco é meu CPF. Aqui eu vou colocar o meu e-mail. E o meu CPF aqui também tá vou marcar a essa opção aqui ó salvar para saques futuro né que eu vou ficar sempre sacando e aqui pessoal aquela mesma informação o nome do destinatário deve ser o mesmo nome registrado na plataforma e vou clicar aqui em continuar aqui ele vai me mostrar ó, um resumo com os dados tá aqui ó meu CPF meu nome é o valor. Se você tiver tudo certinho, você clica em confirmar. Aqui ele vai pedir os dois códigos de segurança. Vou enviar. Vou enviar. Prontinho, já coloquei. Agora eu vou clicar em enviar. Pronto, pessoal. A minha ordem de saque foi enviada. Agora, pessoal, é só aguardar o Pix cair na minha conta bancária. Então, pessoal, já acessei a minha conta bancária e vocês podem ver aqui, ó, Pix recebido 105,24. Então, pessoal, tá aí como é simples fazer seu saque das suas moedas que estão na corretora ou se você tem Bitcoin, ou se você tem ADA, o que você tiver, é dessa forma que você vai sacar para sua conta bancária. Se eu te ajudei, dá teu like, compartilha esse vídeo e eu te agradeço. Ah, pessoal, não se esquece... De acessar o meu blog aí também, ó, né? Dá uma conferida aí na descrição, no meu blog, no meu Instagram e no meu Twitter, tá, pessoal? Valeu, um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.